Olá, tudo bem? Meu nome é Fernanda e este é o canal Trabalhar em Casa Ganhando. Hoje vou te apresentar um tema bem legal e que pode tirar as suas dúvidas. Sobre negócios online, acompanha comigo. Afinal esses programas de afiliados para ganhar dinheiro funcionam mesmo. Muitas pessoas acham que esses programas na internet para se ganhar dinheiro são todos uma barca furada, pirâmides, pilantragens, e eu lhes digo com toda sinceridade que a internet está infestada desse tipo de coisa. Mas eu estou aqui para lhe mostrar o que há de mais confiável, em termos de se obter dinheiro honesto na internet. A maior prova de que ganhar dinheiro na internet é uma verdade são os próprios internet marketers verdadeiros mestres no web marketing que estão tendo muito sucesso em seus programas digitais e métodos diversos nos mais variados nichos de mercado, tais como Rogério Jou, Clube Ganhar Dinheiro Dani Edson, Kit Ganha Dinheiro Online Caio Ferreira, Como Importar da China e Iniciar o Seu E-Commerce Marco Lucas, Búfalos Geradores de Dinheiro. Marcos Azi, Empreenda Online. Jonathan Taioba, Segredos do Adicense. Rui. Ludovino. Milionaire Mindes Pro, Rodrigo Polesso, emagrecer de vez. E aí você vai querer ser um esperto também ou ficar apenas admirando Darco e bancada e sucesso deles. O que faz estes caras diferentes é que todos eles começaram na internet há muito tempo, lá nos primeiros passos da grande rede, e muitos deles desenvolveram métodos que deram certo e continuaram por bastante tempo. Alguns funcionam até hoje. Casos como o de Rogério Joube que vendia e-books feitos no Word e recebia pelo cartão, mas para entregar online tinha que verificar o pagamento um por um e ligar para confirmar. Outro caso interessante é o do Danny Edson que criou o método do kit ganhar dinheiro online mas ele mesmo só foi ganhar dinheiro algum tempo depois, no começo mesmo não ganhava nada. Então veja a escolha é apenas sua, o seu destino, o seu sucesso na vida só depende de você, da sua atitude de vencedor ou perdedor, eu espero que você escolha ser um vencedor como eu também escolhi. Os vencedores vão atrás dos seus objetivos, lutam, suam, e não desistem fácil. Os perdedores já começam as coisas como fracassados, com medos, com receio e sem fé alguma. Escolha sempre ser um vencedor. Você está preparado para mudar sua vida. Então você deve tomar uma atitude para que isso ocorra, só você pode fazer isso, e mais ninguém. Adquira o máximo de programas possíveis. Então amigo eu garimpei o melhor da internet para te mostrar como ganhar dinheiro sem enrolarão um e nem papo furado, e te digo para eu ter sucesso tive que investir em muitos programas adquiri alguns cursos, e hoje estou colhendo os frutos dos meus investimentos e trabalho. Você poderá adquirir um desses cursos e dizer ''Ah eu já sei tudo sobre web marketing ou marketing digital'', mas nesse pensamento que está o engano pois você não vai encontrar um infoproduto super completo, pois um completa o outro, o que um tem o outro não tem, daí a importância de adquirir vários ou de pelo menos estudar o assunto e pesquisar mais a fundo. Minha dica é Participe do maior número possível de programas de afiliados possível, e depois me conte os resultados da aplicação desses conhecimentos na prática, pois a aplicação é tudo. Aqui vou te deixar alguns programas de afiliados para se cadastrar, aconselho começar com um ou dois, se aprimorar e quando já estiver com algum resultado aumente para outros programas. Hotmart, plataforma de infoprodutos muito completa e dá muito resultado, mas tem que ter estratégia para ter bons resultados. Magazine Luiza, plataforma que te monta um site com todos os produtos à disposição, funciona muito bem usando o FATFBOK. Web Afiliados, plataforma que trabalha com suplementos e produtos para academias e atletas, a estratégia funciona bem com blog de nicho e vídeos direcionados no YouTube. Estas são apenas três, mas existem bem mais as que são as que eu uso e já tive resultados bem legais. Espero ter te ajudado, se gostou dê um like, inscreva-se no canal e nos ajude a crescer, compartilhe com seus amigos, um grande beijo e tchau.